Oi eu então, seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês aí A como instalar um vídeo do YouTube aí que você quer, tá ligado? Mas por favor, eu já vou avisando pra vocês não copiarem vídeos e postarem no canal de vocês coisa é sério, mano, pode se tipo, mudar B.O. pra caramba É isso, vamos lá Vocês vão estar aqui abrindo o Google, né? Não vai precisar instalar nenhum programa, nem nada é de boa, com sem vírus, sem nada. Basta você ir abrir o YouTube, né? E, e vamos esperar ele abrir aqui, né? Que é bem fácil ah, e eu... rápido. Calma aí. Isso que dá Então, vamos ter que esperar aqui, né? Abrir. Aí abriu gente, então vocês vão ter que escolher o vídeo, tá ligado? Mas vocês escolhem um vídeo, vocês escolhem um vídeo qualquer um aí. Deixa eu ver aqui um, não, não, não. não pode ser crop nada. Mano, não, não, não, não, não. não, não, não. não. Que eu posso colocar? Vamos supor que eu quero instalar um vídeo do meu canal. Vem seu canal, sei lá, tudo faz. Tu escolhe o vídeo normal, de boa. Aí você vai em... lá nos vídeos do cara. Sei lá, vamos supor que eu quero instalar o vídeo em... do servidor Cross Life. Vamos supor isso. Redokers Life é aqui Daqui pra baixo Então vamos supor que eu quero instalar Então vamos vir aqui no primeiro vídeo Instalar ele Não sei se vai Se vocês quiserem ver o vídeo, mano, é de dois anos atrás, tá ligado? Tipo, bem Bem, bem bom Então basta a gente clicar aqui em cima Dá dois cliques vai aparecer mais o https é, dois pontos barra barra ww.youtube então nesse youtube vocês vão estar tá clicando aqui ó antes do i que vocês vão estar tá escrevendo ss colocando só um ss e dando um enter aí vai estar tá abrindo o, esse site aqui ó davefrom.net E vocês esperam abrir, que dá para instalar coisas do Facebook, Instagram, Youtube e Twitter. E assim se vai com outros aqui embaixo, como TikTok, Osunlocos, Nick, VK, Vimeo, Sonoscloud.com, Twimpk, View.com, e etc. Aí é só você clicar em baixar, voltar na página e pronto vai ter instalado eu não vou querer não porque eu já tenho instalado meus vídeos antigos é isso e o outro jeito é você escrevendo né o nome do site que é tipo vamos supor, save from.net aí vocês dão um enter E pronto, e vocês colocam aqui o link do vídeo do Youtube, Instagram, Twitter, ou Facebook, ou TikTok, ou VK.com, Vimeo, e tanto faz. Então galera, foi o final do vídeo, espero que tenham gostado, é isso gente, é nóis, falou, fui, tchau.